A Justiça do Trabalho em Mato Grosso realizou a primeira etapa do leilão nesta sexta-feira. Os bens foram penhorados em processos das varas do trabalho em todo o Estado. A segunda etapa do leilão será no próximo dia 24. Estão sendo leiloados imóveis, veículos, eletrodomésticos, móveis para escritório, entre outros itens. O leilão é a oportunidade para empregadores pagarem suas dívidas trabalhistas. O Comitê multi de Colíder destinou mais de R$ 185 mil reais em dois projetos sociais da Associação dos Amigos e Pais dos Excepcionais, a Pai de Colíder. As verbas foram destinadas para a compra de equipamentos, mobiliário e eletrodomésticos para a instituição. Um bacharel em direito foi condenado. Após ter o pedido de vínculo de emprego com o escritório de advocacia em Cuiabá, rejeitado na Justiça do Trabalho, o bacharel não tinha o registro na Ordem dos Advogados do Brasil e exercia a função de advogado usando a carteira de estagiário que estava vencida desde 2012. Ele terá que pagar mais de R$ 100 mil. Reais. A Justiça do Trabalho encaminhou ainda o caso para a OAB e o Ministério Público Federal, para instaurar um processo judicial.